Quero dar a minha contribuição para a cidade de São Paulo. Sou empresário e sempre defendi a ética e a transparência. Ricardo Yang, 23 mil.